Estamos começando o TRT Entrevista, aqui na TRT-FM 104.3. Pessoas com mais de 60 anos representam hoje cerca de 14% da população brasileira. E esse número deve continuar crescendo nos próximos anos. Com o avanço principalmente da medicina, vivemos mais e vivemos melhor. E sendo assim, permanecemos ativos e trabalhando por mais tempo. Hoje, o nosso bate-papo é com o juiz do trabalho, Ediandro Martins, Vamos falar, entre outras coisas, sobre direitos trabalhistas, dos empregados com mais de 60 anos e também das vantagens de se contar com pessoas mais velhas no quadro de empregados. Doutor Deandro, seja bem-vindo ao TRT Entrevista. Olá, Zaquias. Olá a todos que nos ouvem. Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com o nosso público, com os nossos ouvintes, os nossos espectadores. É sempre muito bom uh, poder conversar com a nossa sociedade, a nossa população, ainda mais trazendo um, um tema que nos é tão caro, que importa a todos nós. Eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios, doutor. a é, certa discriminação no trabalho com pessoas mais velhas, né? A gente ouve isso quase que rotineiramente. Quais são as práticas mais comuns e o que está por trás dessa discriminação? Ezequias, para a gente começar o nosso bate-papo, o nosso debate, queria trazer uma, uma breve, breve introdução sobre esse assunto dizendo que o Estatuto do Idoso considera como idosa aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais. E o Estatuto assegura a essas pessoas a proteção integral, que envolve todas as oportunidades e as facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, assim como o seu aperfeiçoamento. O Estatuto veda qualquer forma de discriminação, em decorrência da idade e também coloca como direito da pessoa idosa o atendimento prioritário. A maior discriminação que nós vemos nas relações de trabalho dizem respeito especialmente à fase pré-contratual, que é aquela é, antes da admissão. Na fase admissional é que as pessoas com mais idade sofrem a maior, a maior parte das, das discriminações, uma vez que quanto mais velho for o trabalhador, mais difícil é a sua recolocação no mercado de trabalho. E isso traz consequências como, por exemplo, as pessoas com mais idades são levadas à informalidade, uma vez que não conseguem se, é, a recolocação ao mercado de trabalho. Ou seja, na entrevista ela acaba sendo preterida em relação a pessoas mais jovens, é isso? Muitas vezes sim. Muitas vezes nós vemos esse tipo de comportamento e as pessoas com mais idade, que às vezes podem até trazer mais experiência para a empresa, elas acabam sofrendo essa discriminação e não sendo admitidas a legislação prevê que não deve haver limitação é, de idade para contratação, é, estipulando-se isso como uma forma de discriminação. Nas relações de trabalho já existentes, né, além dessa discriminação pré-contratual, nas relações de trabalho já existentes, a pessoa idosa, às vezes, ela é estereotipada pela sua simplicidade. É, e muitas vezes ela acaba até mesmo sendo demitida do seu trabalho. Ou seja, pessoas velhas acabam não tendo espaço dentro das empresas, né? É quase isso. Exato. Algumas vezes a gente vê que a pessoa, quando vai ficando com mais idade, aquela produtividade que a pessoa tinha, que vinha trazendo é, é, ganhos para todos, essa produtividade ela acaba diminuindo, mas há um ganho de experiência. Mas, algumas vezes, a pessoa é discriminada porque a sua produtividade está um pouco menor do que aquele jovem que acaba entrando com aquele gás total, querendo mostrar todo aquele serviço dentro de uma empresa. O senhor falou aí sobre a questão de experiência. Essa é uma das vantagens das empresas contarem com pessoas com idades diferentes nas equipes de trabalho? Ter pessoas mais velhas é ter mais experiência também? Seria um, uma coisa positiva? É, Ezequiel, esse, esse é um ponto bastante importante da gente debater. Porque as diferenças de comportamento entre as gerações é, é bastante evidente na nossa sociedade, né? As pessoas que hoje são consideradas idosas para efeitos legais, né? Acima de 60 anos, elas fazem parte daquela geração conhecida como baby boomers, uh, que se referem àquelas que são nascidas entre as décadas de 1940 e 1960. Essa geração ela é conhecida pela busca de relações mais estáveis e também por se fixarem mais ao emprego. Em seguida dessa geração, nós temos a geração Y, a geração Z e atualmente se fala na geração Alfa, né? que são esses jovens já inseridos totalmente na, na, no, na utilização de equipamentos eletrônicos. Né? Cada geração traz consigo, Zequias, um, um traço característico e essa diversidade, quando bem aproveitada, ela traz é, benefícios para a instituição, ela traz ganhos para a instituição. E aí é que entra o bom gestor, porque ele, o bom gestor ele deve buscar extrair é, da sua equipe as potencialidades e capacidades de cada um de, é, de cada um dos seus empregados, colocando, -se, ca, colocando cada um desses, desses empregados em posições que melhor agregue para a empresa. É, as pessoas mais idosas geralmente são mais meticulosas, mais cuidadosas com o seu trabalho, nas suas atividades e evitam muitos erros. Uh, elas são zelosas, elas são pontuais e são muito responsáveis nas suas atribuições. Nós estamos conversando com o juíza Adiandro Martins, falando aí sobre direitos trabalhistas dos empregados com mais de 60 anos e das vantagens também de se ter pessoas mais velhas no quadro de funcionário de uma empresa. Uh, doutor, o que fazer para garantir que as pessoas permaneçam ativas por mais tempo profissionalmente? Esse é o grande desafio do mundo como um todo, não só do, do Brasil. Né? A, a idade média da população vem aumentando e isso traz novos desafios para a sociedade. A Organização Mundial da Saúde elegeu a década de, 1921, a, a, desculpa, de 2021 até 2030 como a década do envelhecimento saudável, buscando criar ambientes inclusivos, reformar os sistemas de aposentadorias, desincentivando a aposentadoria precoce, apoiar as, as opções graduais de aposentadorias e fomentar trabalho em jornadas variáveis, investir em saúde e reabilitação e, dentre outras ações, como treinamentos e capacitações em geral voltadas aos seus funcionários, especialmente aquelas pessoas que vão ficando com mais idade. Como estamos mais velhos, né, temos que permanecer trabalhando por mais tempo. Essa é a realidade hoje que se impõe ao mundo. Essa é a realidade e a realidade que, muito em breve, vai bater as portas de, da, da sociedade como um todo. Né? A gente vê aquela pirâmide etária que... Uh, na década de 80, década de 90, era realmente era conhecida como uma pirâmide mesmo, né? com a base bastante alongada e o topo uh, uh, diminuindo. A gente vê que hoje, com o avanço da medicina, com a, as melhorias sanitárias, as melhorias das, da condição de vida, essa pirâmide ela já passa a, a ser um pouco diferente, com a base mais estreita, o seu meio mais inchado e o seu topo já não tão tão restrito, né? o que demonstra o um envelhecimento aos poucos de toda a sociedade. Ou seja, a pirâmide ela é cada vez mais estreita, ou seja, menos jovens, nós somos formados mais por adultos e velhos cada vez mais, né, doutor Ediandro? É, e o que diz a legislação brasileira sobre o trabalho, o trabalhador com mais de 60 anos? Né? Quais os direitos? O que, que ele tem garantido pela legislação brasileira hoje? A legislação, ela veda, sob, sobretudo, a discriminação ao trabalho. Essa é uma grande garantia que nós temos Uh, especialmente em relação à idade dos trabalhadores. As pessoas não podem ser discriminadas pela sua condição pessoal, seja no momento da contratação ou mesmo no desenrolar do contrato de trabalho. Eu vejo como muito importante, Ezequias, neste ponto, a atuação do sindicato. Eu vejo como fundamental essa atuação, uma vez que uh, a atuação sindical pode criar mecanismos que melhorem as condições de trabalho, é, com jornadas flexíveis, jornadas que possam favorecer o trabalho da pessoa idosa, por exemplo, vedando o trabalho noturno dessas pessoas. Trabalha em condições insalubres, condições perigosas, assim como a promoção da proteção integral dos idosos. Há também alguns sindicatos que negociam com suas empresas uma questão de é, vedação para que o trabalhador seja demitido próximo a, a estar perto, de, é, a se aposentar. Né? Então, pode ser construído isso, nessa articulação entre sindicato e empresa também. Isso, esse diálogo social, ele é muito importante e ele deve ser respeitado porque o sindicato, ele externa a, a vontade coletiva dos seus empregados. A gente vê alguns Setores que sim negociam ah, o que nós chamamos de uma estabilidade pré-aposentadoria. Ah, Coloca-se que em alguns meses, alguns anos próximo à aposentadoria, esse empregado não possa ser demitido sem justa causa. É, ou, ou, há uma estabilidade negociada e o empregado, então, ele somente poderia ser demitido se praticar um ato que leve, que leve ao reconhecimento de uma justa causa. É, doutor, e aqui, vamos pensar no empregado que não é que se vê numa atitude, se vê numa situação de discriminação, é, me sentir discriminado no trabalho, sentir que não fui respeitado, o que, que ele deve fazer, o que, que ele deve procurar, quais são os caminhos que ele deve seguir para conseguir contornar e superar este momento é, que ele vivenciou na empresa. É esse é, um, esse é um momento bastante importante. A gente busca evitar que as, que as discriminações negativas aconteçam uh, numa relação de trabalho, mas ainda assim algumas vezes isso pode acontecer. Discriminação negativa é qualquer forma é, que gere é, distinções prejudiciais a uma pessoa ou um acesso, uma limitação a um acesso a um produto, a um serviço, em decorrência da condição pessoal. Negar a contratação ou a promoção de uma pessoa por conta de sua idade é um exemplo de uma discriminação negativa. Fazer chacotas, criar ambientes que não são saudáveis, negar benefícios e outras situações também podem caracterizar a discriminação. O Estatuto do Idoso prevê que qualquer cidadão que tenha ciência ou presencie uma situação de discriminação, ele deve levar essa situação às autoridades. Numa relação de trabalho, nós podemos dizer que eventual situação discriminatória pode ser levada ao conhecimento do sindicato, da categoria, ou ainda ser feita uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, para a Superintendência Regional do Trabalho. Se a atitude for discriminatória, for reconhecida como um crime, pode ser levada ao conhecimento das autoridades policiais. E ainda, caso o trabalhador individualmente se sinta prejudicado, ele pode buscar o auxílio de um advogado e trazer isso ao conhecimento do Poder Judiciário por meio de uma ação trabalhista, em que ele busque, por exemplo, a recolocação naquela, naquela função que ele fazia, se ele entender que a, que, a, que a demissão tenha sido discriminatória, pode pleitear indenizações, seja por dano material, por dano moral, decorrente dessa discriminação, dentre outras situações que podem ser avaliadas dentro de um processo trabalhista. Doutor Ediandro, quero agradecer muitíssimo sua presença aqui no TRT Entrevista, trazendo esses detalhes, essas informações tão ricas para nós, é, ouvintes aqui da TRT FM. Ezequias, muito obrigado. Agradeço a todos os nossos ouvintes, a nossa população em geral, dizendo que estamos sempre à disposição, uh, em busca da melhoria das condições de trabalho de todos na nossa sociedade. E assim terminamos o TRT Entrevista, lembrando que você pode ouvi-la novamente ou rever, se for o caso, né? se estiver acompanhando aqui pelo YouTube, no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Lembrando que a TRT-FM tem canal no Spotify e também na Rádio Agência TRT, aqui no site do TRT de Mato Grosso, trt23.jus.br. Um abraço a todos e até a próxima.